Se você chegou a este vídeo e ainda desconhece a semântica das fórmulas quantificadas, pare! Veja primeiro o vídeo sobre o assunto. Sugiro, em particular, assistir também o um vídeo sobre a interpretação objetual dos quantificadores. No presente vídeo, iremos discutir o que acontece no caso particular em que uma sentença tem vários quantificadores um seguido do outro, quando uma sentença tem, portanto, quantificadores aninhados. A pergunta é: em geral, Será que faz diferença a ordem em que colocamos dois quantificadores na frente de uma fórmula? Será que as fórmulas correspondentes são logicamente equivalentes? Há alguns casos em que a resposta é, obviamente, afirmativa. Vejamos. Por exemplo, se a fórmula tem a forma para todo x, para todo y, φ, em dois passos, usando a semântica das fórmulas quantificadas, Concluiremos que o modelo I, Rô, satisfaz esta sentença se, e somente se, a sentença Φ é satisfeita no modelo no qual consideramos a alocação variante em que a variável x recebe o valor a e a variável y recebe o valor b para quaisquer objetos a e b no domínio. Observe que a ordem na qual esta alocação dá valores a para x e b para y não faz a menor diferença o que sugere que os dois quantificadores universais podem ser comutados na fórmula original sem alterar o seu significado. Se consideramos agora a fórmula existe x, existe y, φ, um modelo que a satisfaz será tal que se eu encontrar os valores certos para dar para x e para y, o modelo deve satisfazer a fórmula φ. Note que estas escolhas dos elementos A e B são independentes. E a atribuição que dá o valor A para X e B para Y faz isso de forma simultânea. Não faz diferença a ordem. Por isso mesmo, se você agora se perguntar sobre a interpretação da fórmula que comuta a quantificação sobre Y e a quantificação sobre X, o resultado vai ser exatamente o mesmo. O caso que resta considerar, portanto, é aquele em que os dois quantificadores são distintos. Como se comparam as duas seguintes fórmulas? Para todo x, existe yΦ e existe y para todo xΦ. Será que ambas têm o mesmo significado? Se não tiverem, será que uma delas é mais forte do que a outra? No sentido de que é mais difícil satisfazê-la do que a outra? E, portanto, a outra é consequência semântica dela? Vamos considerar aqui alguns casos particulares para poder construir intuição acerca disso. Por exemplo, considere as seguintes sentenças usando um símbolo de maior ou igual, o qual será interpretado de forma canônica sobre dois domínios diferentes, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Intuitivamente, para satisfazer a fórmula da esquerda, o desafio é, dado um objeto qualquer, encontrar outro, tal que o primeiro objeto seja maior ou igual que o segundo objeto. Existe uma solução óbvia para isso em ambos os domínios aqui considerados. A saber, dado x, escolha y como sendo o próprio x. x é igual a y é um caso particular de x maior ou igual a y. É claro que há outros exemplos que poderiam ser considerados. Dado um número natural x arbitrário, suponha que precisemos encontrar um outro número natural, y, tal que este y seja menor ou igual a x. Por exemplo, se o x for 42, podemos tomar y como 42, mas também como 41, 40, 39, como 1, como 0. Para cada x dado, há um número finito de escolhas de y que satisfazem essa sentença sobre os naturais. Sobre os inteiros, por outro lado, há um número infinito de possibilidades, dado que os inteiros não são limitados inferiormente. Para todo inteiro x, há infinitos números inteiros que são menores do que ele. É interessante notar que a escolha de y depende do x inicial. Quando o x era igual a 42, eu tinha 43 escolhas diferentes sobre os naturais. Qualquer outro número natural, digamos 43, 44, maior do que 42, não servia como escolha de y para satisfazer esta fórmula. O mesmo vale para os inteiros, com a diferença já apontada de que para os inteiros há infinitos y que podem ser escolhidos para cada x. O que dizer agora desta sentença? Existe y para todo x, x maior ou igual a y. Mais uma vez, supondo aqui que a ordem terá sua interpretação canônica sobre os domínios dados. A tarefa agora é encontrar um objeto, y, tal que qualquer escolha de x resulte ser maior ou igual a y. É óbvio que essa sentença é verdadeira sobre o domínio dos naturais... Basta tomar y como sendo o número zero e falsas sobre o domínio dos inteiros, já que eles não são limitados inferiormente. Comparando as duas fórmulas em termos de interpretação, parece mais fácil encontrar um modelo que satisfaça esta fórmula da esquerda do que encontrar um modelo que satisfaça a fórmula da direita. Mas como podemos investigar de maneira formal esta nossa intuição? Vamos avaliar aqui usando as cláusulas recursivas para as fórmulas relacionais em que condições um modelo IRO satisfaz, em primeiro lugar, a sentença para todo x existe y -φ. A partir da interpretação da quantificação universal, sabemos que isto é o mesmo que dizer que, para todo objeto A do domínio, este novo modelo satisfaz a sentença existe y-φ. Por sua vez, pela interpretação da quantificação existencial, deve haver algum objeto B no domínio, tal que este novíssimo modelo satisfaz a sentença Φ. Vamos avaliar agora as condições de verdade da sentença. Existe y para todo x -fí. Desta vez, dizer que o modelo satisfaz essa sentença é equivalente, pela interpretação da quantificação existencial, a dizer que existe algum objeto c no domínio, cujo valor possa ser dado à variável y e sirva como testemunha da satisfação da fórmula para todo x -fí. Neste novo modelo, a satisfação dessa quantificação universal Corresponde a dizer que todo objeto D do domínio, que possa ser usado como valor para a variável x, serve para construir um novo modelo que satisfaz a fórmula φ. Pode ser que pareça que tenhamos trocado 6 por meia dúzia. Afinal de contas, a afirmação final nos dois casos tem exatamente a mesma forma. E a ordem dos quantificadores que diferia no começo da tarefa se traduziu numa diferença na ordem do para todo a algum na língua portuguesa, no final da tarefa. Mas calma! Considere exatamente quais são as instruções em jogo em cada um desses dois casos. No caso da esquerda, você começa fixando um objeto qualquer do domínio. Em seguida, você precisa escolher um objeto B que lhe permita demonstrar isto. Permita-me reescrever esse para todo como um cada. Veja se isso faz alguma diferença. Para cada elemento A que você toma no domínio, você precisa mostrar que existe um objeto B conveniente. O que acontece se, para o A1, o objeto conveniente seja B1 e para A2, B1 não seja mais conveniente? Bom, ainda pode haver um B2 que seja conveniente para o A2. O importante a anotar é. A escolha de qual é o B conveniente para aquele A, mesmo que possa haver mais de um, precisa ser feita com cuidado. Alguns objetos do domínio podem servir para cumprir esse papel e outros não. É como se o B pudesse ser expresso através de uma espécie de função de escolha a partir do input A. E essa é uma intuição poderosa, como veremos. Em contraste, na satisfação da fórmula do lado direito, a escolha do objeto conveniente precisa ser feita logo no início, quando dizemos que há algum objeto C tal que blá blá blá. Esse blá blá blá diz que todos os objetos D do domínio que foram escolhidos daí em diante precisam nos permitir satisfazer aquela sentença. As instruções precisam funcionar para todo objeto D do domínio. Se o exemplo anterior que consideramos ajudou você a construir alguma intuição, você notará que é muito mais difícil agora, a princípio, garantir a existência de tal objeto C, porque, afinal de contas, ele precisa funcionar na construção do modelo usando qualquer objeto D adicional que seja escolhido em seguida. No modelo dos naturais, por exemplo, só o zero que servia como o menor elemento. No modelo dos inteiros, nem isso. Não havia qualquer possibilidade de escolher um C adequado. Vamos testar as nossas intuições num caso finito. Considere as seguintes sentenças, em que eu substituo a fórmula Φ por r de A interpretação para uma relação binária r é um grafo dirigido. Suponha, assim, que tenhamos um domínio com estes cinco objetos conectados pela interpretação do símbolo de relação binário r. Esta setinha aqui, por exemplo, diz que este objeto enxerga este outro através da relação r interpretada. Considerando essas relações de visibilidade dadas pela relação R, a satisfação da nossa primeira fórmula nos desafia a encontrar, para cada um dos cinco objetos do domínio, algum objeto do domínio, tal que o primeiro veja o segundo. Eis uma solução possível. Para cada um dos objetos, eu escolhi uma flechinha que sai dele. É claro que há outras opções. Por exemplo, este indivíduo enxerga, de fato, três outros indivíduos do domínio mas eu escolhi esse. Esse indivíduo enxerga outros dois e eu escolhi esse. Aqui também eu tinha duas escolhas, aqui eu tinha três escolhas e aqui eu tinha uma escolha. O que dizer agora da satisfação da nossa segunda fórmula? Bem, neste caso, o desafio é encontrar um objeto do domínio que seja visto por qualquer outro objeto do domínio. Qual destes cinco objetos poderia ser o nosso y? Bem, este objeto aqui só nos dá uma opção de visibilidade. Se esse aqui não for o nosso indivíduo Y, ninguém será. Mas vejamos, funciona para esse indivíduo, também para esse e também para esse. No entanto, não há nenhuma flechinha saindo nem deste e nem deste indivíduo, e, portanto, este modelo não satisfaz a nossa sentença. Um modelo muito simples para a nossa fórmula da esquerda é um ciclo. Colocamos vários indivíduos numa fila. E garantimos que cada um vê as costas de quem está na sua frente. Dobramos esta fila de forma que o primeiro indivíduo também veja as costas do último, e pronto, todo mundo vê alguém. Um modelo para nossa segunda sentença, por outro lado, sempre terá um objeto privilegiado que possa ser usado como interpretação para a variável Y. Pelo menos um indivíduo deve ser tal que todos os outros, inclusive ele mesmo, possam vê-lo. Observe que, em particular, todas as vezes que esse indivíduo existir no nosso modelo, poderemos dizer que todo mundo vê alguém. Quem? Aquele indivíduo que é visto por todo mundo. Segue que as duas fórmulas não são equivalentes. Nosso último argumento demonstra que a satisfação da fórmula da direita implica na satisfação da fórmula da esquerda. O nosso contramodelo anterior demonstra, e é possível construir modelos muito mais simples que demonstram isso também, que a satisfação da fórmula da esquerda não implica a satisfação da fórmula da direita. Para um último exemplo, considere as duas seguintes sentenças. Todo indivíduo tem um pai. Há um pai comum a todos os indivíduos. Suponha que temos um símbolo de predicado binário, pai. Considere o um modelo tendo como domínio os seres humanos e suponha que este símbolo de relação binário, pai, seja aí interpretado de tal maneira que pai de x não é satisfeito se e somente se o indivíduo denotado por y for pai do indivíduo denotado por x. Ou seja, você vai ler isso aqui como y é pai de x. Para dizer que há um pai, evidentemente, eu preciso colocar uma quantificação existencial sobre y. Agora, esta fórmula diz que x tem um pai. Se eu quiser afirmar isso para todo x, basta acrescentar uma quantificação adequada. Na segunda sentença eu quero dizer algo sobre os pais de todos os indivíduos. Portanto, eu preciso de quantificar universalmente sobre o primeiro argumento. A sentença agora diz que o objeto denotado por y é pai de todos os objetos do domínio. Pronto, eis um exemplo de duas sentenças da forma. Para todo x existe, existe para todo. Eu não preciso dizer muito para convencer você, que do fato verdadeiro de que todo ser humano tem um pai, não segue que haja um único pai para todos os seres humanos. Cada indivíduo tem o seu. Mas dizer que todos os indivíduos, todos os seres humanos do universo têm o mesmo pai, e portanto são todos irmãos, só pode ser verdadeiro no sentido metafórico. Note que mesmo que se eu restringisse a minha interpretação para um domínio particular, digamos, de uma certa família... Ainda não seria verdade que há um pai para todos os indivíduos? Pois se houvesse, tal indivíduo seria pai, em particular, de si mesmo. Isso não vai contra o meu argumento anterior, segundo o qual, em qualquer modelo que esta sentença da direita seja satisfeita, há um indivíduo que pode ser escolhido para qualquer X. Mas o que é extremamente importante que fique claro aqui é a sentença da esquerda não me compromete ao ser satisfeita com a satisfação da sentença da direita. Há um argumento cosmológico medieval que se propõe a demonstrar a existência de Deus, que tem exatamente essa forma. A partir da sentença, todo evento tem uma causa, o argumento pretende concluir que há uma causa comum a todos os eventos. Há algo que deu partida a todas as demais causas, a causa primeira. Esta causa primeira poderia ser batizada como Deus. Como acabamos de ver, este argumento não é correto. Usando a lógica de primeira ordem, é muito fácil ver que pode muito bem ser o caso de todo evento ter uma causa, sem que haja uma causa comum a todos os eventos. Pensar que esta é uma inferência correta é um pouco divertido até. Pode levar alguém a ler uma manchete de jornal, por exemplo, que diga que um indivíduo é atropelado a cada quatro horas na Avenida Brasil, que há um indivíduo único que tem muito azar, porque ele é atropelado seis vezes por dia. A lição mais importante que deve ficar desse vídeo, para além do fato de que conhecer lógica de primeira ordem ajuda você a detectar falácias mais óbvias, é que quando temos uma sentença contendo vários quantificadores alinhados, por exemplo, uma sentença que tenha uma sequência de quantificadores universais seguida de uma sequência de quantificadores existenciais, seguida de uma sequência de quantificadores universais, e assim por diante. Os quantificadores universais são inteiramente livres, sempre falam de todos os indivíduos do domínio. Já os quantificadores existenciais, por sua vez, dizem respeito a escolhas, que podem ser feitas inicialmente sem nenhum objeto escolhido anteriormente, mas que também, e isso é importante, podem depender de escolhas que tenham sido feitas antes. Existencial implica sermos capazes de encontrar uma função de escolha sobre todas as quantificações universais que tenham sido feitas antes. Neste exemplo aqui em particular, mostramos uma função de escolha. Há outras igualmente boas. De fato, uma outra função de escolha consistiria, por exemplo, em não associar esse objeto a este, portanto, não escolher esta setinha, e escolher esta setinha ao invés. Acaso sim, que é apenas uma escolha. Mas todos os outros, pelo menos neste grafo, me permitem mais de uma escolha. Para este indivíduo, há um objeto que ele enxerga. De fato, há três. Para este indivíduo, há dois objetos que ele enxerga. Este outro enxerga apenas um. É a vida.